Com todo, com todo bom português tinha um disco duro com filmes que os amigos me passavam, ou quase até mesmo uh, o meu irmão. <risos> e a partir do momento em que encontrei uma comodidade, eu não me importei de pagar por ela, porque é que ele está bem feito. Se não estivesse bem feito, eu continuava, ainda continuo, eu tenho uma conta de iTunes, tem lá a música toda do mundo ainda sou, é um bocado antigo e por isso continuo a ter uh, ficheiros com, com discos, mas só porque, porque sim, só porque, porque, sei lá, até porque se calhar olho para, para a minha filha mais nova e ela começou a comprar vinil, agora eu já lhe ofereci um vinil este ano, que é uma coisa que não passava pela cabeça. Eu acho que estas coisas, nada disso volta para trás, não há qualquer hipótese, os desafios estão todos à tua frente e vão a continuar a... Uh, a acontecer, acho que, eu, por exemplo, acho que eu observo com muita, com muita curiosidade o que vai acontecer nas televisões, porque acho que as televisões ainda estão sentadas no seu reino e eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, tenho muitas dúvidas pá, que gerações inteiras habituadas a carregar no, no rewind e no play, pá, possa, possa dar, não possa isso atingir a prazo e de maneira violenta a, a, a televisão linear, não é? É, na, é, naqueles, é naquelas coisas que eu acho que se calhar eles já estão mais bem preparados, até porque isso tudo que tu fizeste, essa cronologia, já se foi sucedendo e embora haja sempre pequenos exemplos onde a coisa não funcionou completamente e tu tiraste da tua equação os livros. E eu acho que aqui há pequenas coisas em que a gente vai temperando e podes ir temperando as coisas. Não tem nada a ver, obviamente, quando a gente fala de vinil é ridículo, não é? Ver os números de, de CDs vendidos e achar que agora há um renascimento pelo lado do vinil. É, é, é só pegar nos números. É, é um absurdo, é, pá, estás a falar do nicho e estás a falar do coisa. O livro, não, por exemplo, não é a mesma coisa. O livro conseguiu reduzir o e-book ao nicho. E eu tenho dúvidas que isso vá, se vai alterar tão significativamente, pelo menos nos próximos tempos. Posso estar enganado, mas tenho dúvidas porque tem a ver, pronto, aí voltamos nós aos consumos, aos hábitos, que é confortável? E um livro é muito confortável. Um livro é muito, ah, uma coisa fantástica que não tem… de facto aí o eletrónico não consegue, tirando o facto do arquivo, não é? Eu também já fui para viagem, e vou para viagem, levo o iPad e levo menos um ou dois livros, porque no iPad dá jeito é um momento temporário, o resto do tempo não me passa pela cabeça andar a ler livros no, no iPad, ou mesmo que, que pudesse num, num, num e-book, não seria tão, tão natural. Hum. Eu acho que esse tipo de, de desafios que a, que a digitalização, a desmaterialização, nos vai nos vai lançar, não estão acabados de maneira nenhuma, um deles tu, tu falaste esta última fronteira que tem a ver com o trabalho, mais a ver com as plataformas de, de trabalho, onde claramente as relações podem podem vir a ser alteradas. Nós agora já sabemos o que é o, o Uber, o que é que é tudo isso, quer dizer, hoje em dia porque é que isto tu, todas as tuas horas de trabalho não estão colocadas numa plataforma? Talvez porque há laços e coisas que a gente vai continuar a privilegiar, e por isso há estes, há estes nichos, entre aspas, de, ou, estes, ou, esta, ou esta coisa que nós visualizamos mais como ancestral, do livro e tudo isso, que eu acho que em algumas situações se vai manter. Por exemplo, um exemplo claro, quer dizer, a, a, a pandemia provou que nós éramos capazes de continuar a fazer um jornal todo cada um em sua casa. E é bom, não me parece. Eu acho que, atenção, eu não defendo que tu devas voltar ao pré-pandemia, acho que o teletrabalho tem enormes vantagens, mas uma redação, epá, não tem um dia, um sítio, um momento em que se encontre todo, em que discutem, em que haja oportunidade das pessoas estarem juntas, não há plataforma, não há plataforma que, que, que, te, que consiga emular isto e como tal eu acho que há necessidades destas básicas de contacto que se vão manter, de, de, de trabalho em conjunto, de bater bolas, de olharmos na cara, de vermos o rosto uns dos outros, fisicamente, tudo isso, mas nada será será igual, não acredito, eu conheço redações hoje, ainda cá em Portugal, que estão a trabalhar em teletrabalho, porquê? Porque não querem ir para casa, não querem sair de casa, aliás, não querem ir para o um emprego, não é por nenhuma razão objetiva e gestão que tu digas assim, é melhor assim, Pode ser melhor, a nível de instalações, ah, precisas de menos instalações, a nível de energia, uma série de coisas, a nível de comodidade, para a maior parte das pessoas viajar, viajar em Lisboa em horas de ponta, é um, é um desespero, ah, é um desespero e é um, uma coisa horrível, porque é que eu vou obrigar os meus trabalhadores, entre aspas, a virem em determinados horários e aqui estarem todos, que se posso trabalhar de uma maneira mais simplificada, o público conseguiu, o público mudou com a nossa direção. deixou de ter reuniões às 11 da manhã, que tinha ainda uma, uma herança do tempo do papel, tinha reuniões às 11 e depois tinha reuniões às 6, 7, 7 da tarde, para a primeira página. E passou a ter reuniões às 9 e às 3 da tarde. E às 9 estás a pensar no que é que vais publicar em online até às 3 da tarde. Mas as reuniões das nove só passaram a ser verdadeiramente participadas quando passaram para online, por razões óbvias. Tá, com os horários de um país latino, quem é que está aqui às oito e meia com os jornais lidos e pronto para fazer uma reunião fisicamente, mas ainda por cima metade, não metade, mas uma parte dos editores estão, estão no Porto e têm que se a correr para se entrar em frente a uma videoconferência nós já tínhamos as ferramentas todas, essa é que é a parte engraçada e a parte porreira da, da, da, da pandemia foi que nós já tínhamos as ferramentas todas e não tínhamos era percebido, né A quantidade de vezes que eu tive que vir a reuniões a Lisboa uh, com, com, com parceiros e com tudo isso, epá, e tudo aquilo se demorava às vezes o processo, o processo de marcar a reunião, de encontrarmos a hora em que toda a gente podia e o sítio e não sei o quê, e de repente, epá, e depois da manhã reunimos aqui no Zoom, assim, Pai, porque não? Nada tira que um dia destes não vamos almoçar e devíamos fazê-lo, não é? Mas os ganhos em termos profissionais, em termos de, de capacidade que tu ganhaste, não, não voltam atrás. E, e, e voltando aqui ao início da nossa conversa, as, comodi as comodidades que tu crias, a simplificação que tu crias às pessoas, não é combatível, para já por nenhum discurso desse, no nosso tempo é que era bom e que era não sei o quê… E por isso temos é que saber manter o essencial e preservar o essencial para, para de alguma forma, e o essencial tem a ver com outras, com outras coisas que não tem a ver com os suportes e com os meios, tem a ver com processos, com a maneira como produz, jornalismo, informação, eh, filmes, e, e menos às vezes se calhar estarmos tão fixados no, no suporte e nos meios, porque se vão avançar e vão se alterar, não é? Eh, é diferente a experiência? É, então tenho visto muita, eu acho que se nós enriquecêssemos um bocadinho mais, por exemplo, ir ao cinema, eu acho que os cinemas não estão para desaparecer. As pessoas gostam de conviver, Eu estou à espera de ir ver este fim de semana o Dune. Não passa pela cabeça para lá. Ah, tenho aqui fecheio. ah Calma, não vou ver se enquanto não for ver ao cinema. Agora não, voltamos ao problema dos números, não é? Já não é o mesmo consumo antigamente, mas também já não era. Só ao pé de minha casa existem dois cinemas fechados não foram fechados agora com as coisas. Existe o Júlio que quando apareceu a internet já era um salão de bailes. Existe o Val Formoso, que quando apareceu a internet já era uma sala fechada ou, pois, uma igreja universal do Reino de Deus. Esses cinemas de bairro todos também desapareceram. Tem a ver com as nossas formas de convivialidade, com a maneira que trabalhamos e com a estupidez de Portugal ter mandado para os arrebaltes todas as lojas e todos os cinemas numa coisa chamada shopping, centros comerciais. Tem a ver com a maneira como construímos cidades. Hoje voltou a aparecer um cinema de bairro, no meu bairro. Porquê? Porque as pessoas identificam uma boa experiência de comunidade com também a ida ao cinema. E eu estou mortinho por ir ao cinema do meu bairro que abriu, recuperou uma sala que esteve fechada 30 anos. Tá? Nem foi preciso fazer obras porque ela estava só mesmo fechada. Tá? E a sala tem, tem tem mais tempo já do que isso. E, e durante os últimos 20 ou 30 anos esteve fechada. Só para abrir ocasionalmente para umas festas. Alguém conseguiu fazer um projeto de pôr-la ao cinema a pauta começa a ir, Apá, se calhar são núcleos pequeninos, provavelmente à volta daquilo temos que fazer mais qualquer coisa, que não seja só as pipocas para que a, que a experiência seja interessante, Mas para muita geração, mesmo para os mais novos, a ir ao cinema continua a ser um, um episódio, as pessoas continuam a juntar-se para ir ao cinema, agora… Nunca serão os mesmos nomes de antigamente, porque tens essas comodidades criadas, tens essas estreias, como tu dizes, no, no, no sofá, e essas serão incontornáveis, não há maneira de, de, de voltar atrás, nem há, de, nem há desejo, espero eu, de voltar atrás.